Bom dia, acabei de voltar do médico com o Pongo, né Pongo? E o Dani tá em casa hoje trabalhando, então o Pongo tá todo feliz dico. Conta como foi lá no... no... Veterinário, conta Foi, foi tudo bem? Você foi corajoso Pra tirar sangue? Você foi corajoso? Mostra pra eles onde que eles tiraram o sangue Ó, eles rasparam O pelo dele E tiraram o sangue daqui Tem a marquinha ainda aqui ó. O médico tem uma assistente né, Pra ficar segurando os carros. Aí Ela ficou segurando ele Aí Eu falei, ele é grande, né? E pesado e forte, né? Aí o cara falou, é, mas pelo menos ele é querido, ele não é agressivo, né, não tenta morder e nada Nossa, e ele tirou um tantão assim, ó, de sangue, Nossa. tipo, muito sangue Aí, amor, cheguei lá Três, eu não sei porque eu não olhei no relógio bem na hora, mas era três ou quatro minutos atrasado certo? Não liguei antes, aqui, é assim, gente, Nossa, é assim. Cheguei quatro, três ou quatro minutos atrasado, aí falei pra, é, entrei lá, não tinha ninguém na recepção, nem nada. Aí eles vieram no corredor, assim, falaram, tá, tá, vem aqui rapidinho, então a gente faz. Aí eu entrei, assim, e falei, ah, desculpa pelo atraso, né, dele? é, a gente já achou que você não venha mais, mas daí a gente já começou com outro paciente. <risos> mas bem que a gente faz rapidinho pra você. <risos> Quatro minutos. Treze minutos depois, não. Nove, nove minutos depois a gente estava pronto já. Imagina se a gente pudesse falar isso com o médico. É. <risos> não começou a trabalhar ainda? Não. Quer dizer, comecei. Uau! Obrigada. O Dani tá trabalhando em casa hoje e amanhã porque tá todo mundo de férias, né, do trabalho, daí ele resolveu trabalhar em casa mesmo. E deu bem certinho, graças a Deus, porque eu, tô, eu não tô bem. Ontem eu tava... fui dormir bem ruinzinha já e hoje eu acordei pior ainda. Então deu bem certinho, só que o Dani, ele é muito querido e ontem ele picou manga pra mim, levou na cama Hoje, ele, eu fui levar o Pongo no veterinário dele, ele limpou toda a cozinha, agora tava uma bagunça a cozinha, antes de eu sei Ele acabou de limpar toda a cozinha pra mim e agora ele vai começar a trabalhar Então muitas vezes, muitas, muitas vezes ele já teve que Chegar em casa do trabalho cansado de noite e continuar trabalhando em casa pra me ajudar ou, ou editando, né, nos dias que a gente tava fazendo todo dia ou limpando a casa, ou sei lá, por algum motivo ou outro e ele é sempre super querido e super... Uh, não, faz sem reclamar, assim, sabe? Tipo, chega em casa... Continua trabalhando um monte e eu fico me sentindo mal às vezes E ele, não, mas é, não tem problema, casa minha também eu, Você tá mal, tá precisando eu... Enfim, ele é um amor Olha o que o Pongo faz, ele pega todos os brinquedos dele Agora só tem dois, mas se ele levanta isso Às vezes tá cheio de brinquedo embaixo Ele vai acumulando ali, escondendo tudo Uma vez eu achei uma mexerica ali embaixo Ele guarda pra depois Sem vergonha Olha o que chegou Chegou coisinha boa no correio Uhul. Vitamina D Maca Vitamina B Peanut Butter hum. Mais Maca E mais Maca Porque você nunca pode ter Enough Maca em casa Como enough? Maca suficiente em casa Vitamina D Três, eu não pedi isso daqui Sabe o que, que é isso? É uma coisa muito, muito feliz, muito legal Eu acho que vocês vão gostar Isso é pra nossa Oh, delicadeza Isso é pra nossa Primeira consulta De novo Numa clínica Eu conto pra eles já? De... Clínica de fertilidade! Ah! Olha, essa é uma das grandes, grandes, grandes novidades de 2018. Nem combinei de contar isso, né, com você antes, mas tudo bem, agora já foi, agora já, agora já, já está no. Já está no. Não, Out mesmo. there in the open. É, dia 1 de fevereiro nós temos uma consulta numa clínica de fertilidade. E a gente quer basicamente, assim, essa primeira consulta pra gente ver como que estão as coisas hoje em dia, né? O Dani fez um espermograma é, uns tempos atrás, porque a gente queria ver se a Maca tava ajudando ele a... Com as coisinhas dele lá, e, <risos> e daí a gente foi depois na... Meu nome na ginecologista, pra ver minha endometriose e tudo mais, e a gente resolveu, ela recomendou uma clínica pra gente, e a gente resolveu ir ver como as coisas estão. Uhum. Então é isso que a gente vai fazer, dia 1 de fevereiro. Aí eles mandaram já antes pra gente um formulário de duas páginas pra cada um, pra preencher dizendo o que que... o nosso histórico, assim, né, uhum. O que a gente tem, o que a gente já fez, Sim. a gente tem exames e coisas pra mandar, pra mandar junto, pra eles irem olhando tudo antes Pra eles estarem preparados pra conversarem com a gente quando a gente for lá E eu tô muito animada, você eu também? Eu também Vamos ver, vamos ver o que que vai sair dessa consulta hum, hum. A Carol tem algumas coisas que pra ela são comidinha de quem tá doente pure de batata e brócolis. Brócolis não é comida de doente pra mim. É, não. Porê de batata é comida de doente. Não pode ser. Brócolis e salto para desejo. Brócolis, na verdade, é tipo o desejo de todo dia. Eu comeria brócolis todo dia, eu acho. Você come mais aqui? Hum. Hum, Hum, bom! Hum, hum. Eu vou pra Polônia semana que vem, né? Uhum. Eu escrevi para o pessoal, para o nosso fornecedor que trabalha lá, falando Ah, oh, então, se possível, eu gostaria de, quando vocês organizarem as refeições, organizar a refeição vegana para mim. E ela falou, ah, oh, tarde demais, não, a gente não tem tempo de mudar o que a gente já pediu. E ela falou, eu inclusive sou vegetariana, aqui na Polônia é praticamente impossível você comer comer assim, então normalmente o pessoal vai pra casa cozinha e daí volta volta pro trabalho depois e, tipo, todo mundo vai ter um buffet servido e eu tenho que tipo achar a minha própria comida pra levar pra mim Música seco, pai. Tá encharcado ainda. Vocês lembram da tempestade de vento que deu ontem? Olha lá. Tem duas pessoas em cima daquele telhado ali, arrumando a janela. Ontem, aquela janela ali, ó, do vizinho, deixa eu ver se vocês enxergam, aquela janela, ela tava também só com a força do vento, ela tava abrindo e fechando, abrindo e fechando. E essas janelas, elas são elas são super pesadas assim, sabe, não é janela Ups, quase derrubei a pinheirinha Não são janelas leves, eu tô fora de foco, né E agora eu acabei de ver, o Dani acabou de ver na verdade no Facebook Um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tentar mostrar De um trem descarrilhando por causa do vento, com a força do vento Vocês imaginem Olha isso, gente. Ontem, aqui na Suíça. Estão vendo o trem saindo do trilho? Por causa do vento. Olha o vento nas árvores ali. Muito, muito forte. Diz que tinha 21 pessoas no trem, se eu não me engano. Ao todo, 8 ficaram feridas, mas 7 delas com ferimentos leves só. Ah! Oh. Agora... Yeah! <risos> Oi, gente! E aí? Como tá sendo o começo de ano de vocês? Tô aqui limpando o chão que o Pongo sai babando pela casa inteira quando ele toma água. O nosso começo de ano tá sendo gostoso. Foi calmo até agora. É... O trabalho começou ontem. Voltei a trabalhar ontem, então ainda tá um pouco calmo. Tem bastante gente de férias. Hoje nós vamos receber umas visitas da igreja aqui hoje. Então tô na hora de começar a dar uma ajeitada e preparar uma comida pra gente. Eu estou no meu terceiro, segundo ou terceiro remédio do dia já porque eu tenho que conseguir né, fazer uma sala para as visitas hoje à noite, ficar bem e tudo mais. E enquanto Dani termina tudo de arrumar lá a casa e faz a comida eu estou terminando de editar o vlog que eu vou postar hoje que é ainda do ano passado mas eu estou super feliz de estar tá de novo trabalhando um pouquinho, tá conseguindo Fazer editar os vlogs Esse ano tem muita coisa legal pra acontecer, gente Se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem ver Coloquem aqui embaixo nos comentários Então por hoje é só, gente Muito obrigada por assistir Um beijão pra vocês E até amanhã Tchau